Tela branca. Logo do programa Aldir Blanc Bahia. Apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. A animação de um palhaço em uma bicicleta atravessa a tela da esquerda para a direita. No centro da tela, farrapo, em preto sobre fundo colorido. Título. O palhaço ciclista pedalando na web. Homem pardo, de cabelo longo, cacheado e uma barbicha, usa macacão preto sobre a blusa de manga listrada em preto e branco. Mexe a cabeça, passa as mãos nos cabelos, abre e fecha a boca e sacode os braços. Olha para o chão. Para a frente. Passa o polegar direito em um pote de tinta branca e pinta entre o nariz e a boca, olhando para a frente como se estivesse diante de um espelho. Ele mexe as sobrancelhas e enche as bochechas enquanto espalha a tinta sobre os lábios. Piscando, contraindo e descontraindo o rosto, ele pinta as pálpebras e ao redor dos olhos. Passa a tinta vermelha por todo o nariz e espalha pelas bochechas e queixo. Contraindo e descontraindo o rosto, espalha a tinta vermelha na testa. Toca as bochechas e, com um lápis, faz uma linha preta ao redor da tinta branca na boca e ao redor dos olhos. Joga o cabelo para frente e ajeita o elástico do nariz de palhaço no pescoço. Levanta e solta o ar, sacudindo a cabeça. Levanta o um indicador como se lembrasse de algo. Pega um spray de álcool. Borrifa embaixo dos braços, dos lados do pescoço e no rosto. Abana o rosto com as mãos, abre e fecha os olhos. Olha ao redor como que buscando algo. Sai e volta com uma mala onde se lê máscaras. Põe a sua frente, abre e sacudindo a cabeça negativamente, coloca máscara de fantasia no chão. Põe uma máscara branca no rosto e tira. Segue olhando as máscaras da mala e coloca uma a uma no chão. Coloca uma máscara de colombina no rosto, tira e põe no chão. Coloca outra máscara e tira. Com um ar de surpresa, tira uma máscara azul de tecido e tenta colocá-la sobre a boca. Tenta colocar a máscara na cabeça, sobre os olhos. Mexe de um lado para o outro, sem entender como usar. Curva-se e pega um martelo plástico. Com expressão de felicidade, bate na máscara. Põe o um martelo no chão e coloca a máscara, ajeitando entre o nariz e o queixo. Abre os braços e levanta-se. Tela preta. De colete, capacete de ciclista, máscara e sapato de palhaço, ele borrifa álcool em uma bicicleta amarela com um estandarte branco, escrito Farrapo, acima de uma cara de palhaço. Nos convida a acompanhá-lo, empurra a bicicleta até um portão branco, abre e sai da garagem da casa. Na rua, monta na bicicleta e pedala. Farrapo falha ciclista. A bordo da falha bicicleta. Viaja em suas fantasias, alegrando a vida os dias. Farrapo ciclo viajante. Seu um cintilhante, colorindo avenidas com um sorriso radiante, e também ando em sintonia com o da natureza. Bicicleta não vou. É engraçado, mas é um simplista um de. Farrapo borrifa álcool em uma tenda azul com cortinas coloridas que montou ao saltar da bicicleta e um terreno plano com mato ao redor. A câmera se aproxima das cortinas. Tela preta. Um picadeiro com as cortinas ao fundo. Farrapo sai de trás das cortinas pedalando em círculo. <risos> <risos> oh, oh, oh. na amarela. Tá. Tudo sob controle. Para ah. a bicicleta e caminhe até o centro do picadeiro. Tá. Tá. Tá. Tá. Tá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Farrapa, o palhaço ciclista. Eu sou ciclo viajante, tá? Ando por aí fazendo minhas itinerâncias, tá? Tá, tá. É isso. Tá? Eu vou arrumar as coisas ali, viu? A gente já vai começar. Não sai daí, sinta-se em casa, tá? Tá, tá. E aí, já vou começar, ok? Aguarde um minutinho. Farrapo tirou o capacete e o amarra no guidão. Tira do bagageiro um banquinho verde retrátil, arma e coloca próximo à bicicleta. Abre uma caixa no bagageiro, tira um lençol colorido e põe no chão, no centro do picadeiro. Sacode e espalha a poeira branca. Ele estende o lençol no chão e ajeita as pontas. Volta a bicicleta, pega um cantil cinza e caminha até o lençol. vira -o na direção da boca. A água cai no chão à direita. Ele se vira para a esquerda e aperta o cantil na boca. No centro, bebe mais água. mais água e cospe. Põe o cantil na bicicleta, abre a caixa do bagageiro e tira uma pequena bacia plástica verde. Põe a bacia no chão e pega o cantil. Bebe água e cospe. Vai para a direita e esbarra no banco. Bebe água e cospe. No centro, bebe água e cospe. Derrama água na bacia. Bebe água e cospe na bacia. põe o cantil na bicicleta e volta ao centro coloca a mão na bacia para sentir a temperatura da água recua até o banco com as mãos juntas estica os braços para cima e vai em direção à bacia Cai com a cara na bacia. Levanta, recua até a bicicleta, faz os mesmos movimentos com os braços e se prepara para ir até a bacia. Fica paralisado com os braços para frente. Para diante da bacia, abre o zíper do colete e o tira lentamente. Entro lentamente, desabotou as alças do macacão, uma de cada vez, jogando para as costas. Solta o botão à esquerda da cintura. E sorri envergonhado, segurando a bermuda do macacão. Segurando a bermuda, ele faz gesto com a mão para pararmos de olhar e vira de costas. Baixa o macacão e aparece um short legging preto. Com dificuldade por causa do sapato, ele tira o macacão e põe no bagageiro da bicicleta. Rebolando, ele tira a blusa listrada lentamente. Por baixo, uma camiseta também listrada de preto e branco. Vira-se de frente, escondendo parte do corpo com a camisa. Guarda a camisa no bagageiro e volta ao centro, ajeitando a camiseta e o short. Mergulho na bacia da u. Uh! U. Uh! Ok. Vamos lá. Conta comigo. Você mergulha na bacia d'água. Ajoelhado no centro do picadeiro. Uau! Cheira o sovaco. Pega uma escova de banho na bicicleta. É. Ai. Tava aqui. Tá aqui. Uau! Molha a escova na bacia. Esfrega no sovaco. Molha a escova na bacia. Esfrega no outro sovaco. <risos> Molha a escova e penteia os cabelos. Molha a escova e esfrega nos sapatos. Esfrega nos braços, nas pernas, nos dentes. Olha para o corpo. Molha a escova e passa sobre o short. Põe a mão sobre a genitália e olha para a plateia. Afasta o cós do short, aponta a escova para dentro, segura a escova. Olha para o short, olha para a plateia. Coloca a escova na bicicleta e volta ao centro do picadeiro. Passa as mãos sobre a genitália e enfia a mão direita dentro do short. De costas, se contorce com as mãos dentro do short e vira a cabeça para olhar para a plateia. Sai daí. Sai, daí. Sai daí! Tira um calçolão branco de dentro do short e vira-se para a plateia. Uh. Cheira o calçolão. Uh. Joga na bacia. Esfrega o calçolão com as mãos. ele olha ao redor, procurando onde pendurar. Põe na bacia e leva para o banco. Vai até a bicicleta Pega uma corda. Gira e joga para a direita. Pega um guarda-chuva de frevo na bicicleta. Tenta abrir, mas está emperrado. Abre e salta sobre a corda colada no chão com o guarda-chuva na mão esquerda. Tenta se equilibrar. Caminha sobre a corda para a direita tentando se equilibrar. Foco em seus pés. Salta da corda. Ah! Uh! Abre os braços e joga as pernas para os lados. Oh! De novo, de novo, de novo. Agora, agora, na lua. Câmera lenta, na lua. Caminha sobre a corda para a esquerda em movimentos lentos, tentando se equilibrar. Foco em seus pés. Galopa sobre a corda para a direita. Caminha para a esquerda puxando a corda sobre o ombro. A corda está atravessada sobre o picadeiro. No centro, ele encosta a ponta dos dedos indicador e médio na corda e simula uma caminhada para a esquerda. Abre o guarda-chuva e tenta passar o pé direito sobre a corda. Põe o guarda-chuva no banco, pega o calçolão branco e o pendura na corda. Pronto. Agora é só esperar secar. <risos> Tira da corda, embola, põe na bacia sobre o banco e guarda no bagageiro da bicicleta. Corda da esquerda para a direita. No centro, exibe os braços e cheira os sovacos. Abre o bagageiro. Pega uma camisa social azul clara Tadam. e veste. Tadam. Ajeita a gola e com um pouco de dificuldade abotoa a camisa até o último botão da gola. social marrom no bagageiro da bicicleta. Veste a calça e põe a camisa por dentro. Fecha o zíper e levanta os suspensórios. Posa de perfil esquerdo, direito e no centro. Pega uma gravata vermelha no bagageiro. Passa o laço da gravata pela cabeça e ajeita na gola da camisa. Faz pose no centro do picadeiro. Pega um colete rosa no bagageiro e veste. Joga o elástico de cabelo no chão e abotoa o colete. Joga os cabelos para frente e para trás. Pega o elástico de cabelos do chão e põe na bicicleta. Prende os cabelos com as mãos e joga para frente e para trás. Faz pose no centro do picadeiro. Aponta para o sapato, vai até a bicicleta e pega um novo par de sapatos de palhaço. Põe no chão, traz o banco para o centro e senta-se ao lado dos novos sapatos. Tira o pé esquerdo do sapato. Cheira e põe no chão. Tira o pé direito. Cheira e põe no chão. Cheira o sapato novo. Calça o pé esquerdo. Amarra o cadarço branco. Calça o pé direito. Ao cadarço uau, uau. em pé, Tadá. com o um pé no banco Tadá. Tadá. em cima do banco, põe o sapato antigo sobre o banco e leva para a direita. Pega o prendedor de cabelos na bicicleta, joga os cabelos para trás e amarra em um coque. Dobra as mangas da camisa e passa cuspe nos cabelos. Agora estou pronto aqui, todo produzido, né? Pra ficar bonito assim. que Agora eu vou apresentar pra vocês... Os meus talentos culinários. Oh! Talentos de cantor. É, farrapo também canta. É, vou apresentar para vocês agora a dança da casinha. Tá? A música é muito simples. Ok? É assim: o piso da casa. As paredes da casa. O teto da casa. A chaminé, a fumacinha. O piso da casa. As paredes da casa. O teto da casa. A chaminé a fumacinha. Ru, uh, ru, uh, é a dança da casinha. Ru, uh, ru, uh, é a dança da casinha. Aprendeu? Muito simples, né? É assim mesmo. Então, como o nome diz, né? É a dança da casinha. Aí tem uma, como o nome já diz, né? É uma dança. Tem uma coreografia, tá? A coreografia também é muito simples. Vou fazer agora com a coreografia. Palmas para baixo e para os lados. Mãos para cima e para baixo. Mãos acima da cabeça. Da Mãos em círculo acima da cabeça. O piso da casa. As paredes da casa. O teto da casa. A chaminé a assim. Hu, uh, uh, hu. É a dança da casinha. Hu, uh, uh, hu. É a dança da casinha de novo. piso da casa. Palmas para baixo e para As os lados. Mãos para cima o e teto para da baixo. Casa. A mãos acima da cabeça, mãos em círculo da acima casa. da cabeça As paredes da casa O teto da casa A chaminé e a fumacinha uh, uh, É a dança da casinha uh, uh, É a dança da casinha Massa? Aprendeu? Bacana, né? Aí agora eu quero todo mundo dançando Cantando comigo a dança da casinha Pode chamar a família aí e tal Arrastar os móveis pro canto, todo mundo dançando, fazendo aquela festa. Tá bom? Então vamos lá, todo mundo comigo. Preparado? Solta o som, DJ! Farrapo dança levando uma perna de cada uh! vez. Farrapo mexe o bumbum para os lados uh, uh, é a dança da casinha, uh, uh, é, a dança da casinha. Uh, uh, é a dança da casinha eita já acabou ops <risos> é <risos> então aprendeu música fácil a dança é fácil tá quero todo mundo fazendo aí depois fazendo aquela festa sem aglomeração, tá? Viu? A dança da casinha. Valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Eu vou agora desarmar meu circo aqui e seguir estrada. A gente se vê por aí. Nas próximas. Valeu, valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado. Ele dobra o lençol no chão do picadeiro e põe no bagageiro. Obrigado. Tira os sapatos do banco e guarda no bagageiro. Abotou a caixa do bagageiro. Desmonta o banco, põe sobre a caixa e passa o elástico ao redor. Pega o capacete, põe entre as pernas, amarra o cabelo e põe o capacete. Curva-se para a plateia e acena-se despedindo. Tropeça. Deu. Deu. Uhu. Na bicicleta, dá voltas no picadeiro. Sai por trás das cortinas. Na rua, Farrapo pedala pelo acostamento à beira de pistas movimentadas. E no meio disso tudo tem quem vai de bicicleta Pedalando, pedalando pra poder chegar De um lugar pro outro preciso me deslocar Com a magrela eu vou seguindo, ela me leva em exercita É o meio de transporte que meu corpo Que circula pela cidade, esse é o funk da Magrelo, funk da mobilidade. Eu vou deixar para você. Que circula pela cidade, esse é o funk da Magrelo. Tela branca. A animação de um palhaço pedalando atravessa a tela da direita para a esquerda. Concepção e atuação, Palhaço Farrapo. Marcos Fernandes. Produção e comunicação, Dira Souza Fernandes. Designer e animação, Michele Vivas. Trilha sonora original, Du Chai. O Picadeiro de Farrapo. Farrapo Café Club. Prelúdio da Valsa. Valsa do Equilibrismo. Farrapar West Músicas Farrapo, o Palhaço Ciclista Dira Souza Fernandes Du Chai Dança da Casinha Palhaço Farrapo, Marcos Fernandes Funk da Mobilidade Du Chai Vozes Dira Souza Fernandes Marcos Fernandes Palhaço Farrapo Du Chai Teclados, programações e mixagem Du Chai Gravações e edição Marcos Fernandes, do CHAI. Câmera, Dira Souza Fernandes. Edição e finalização, Marcos Fernandes. Áudio descrição, roteiro, Deise Medina. Consultor, Ednilson Sacramento. Narração, Adriana Urpia. Libras, tradutor e intérprete, Wermerson Silva. Consultor, surdo, Charles Lari Marques Ferraz. Legendas, legendista, Deise Medina. Consultor, Anderson Tabu Correia Silva. Editor de acessibilidade, Sérgio Nunes.